sentia numa caixa, sabe? Eu ficava louca, porque assim, cara eu queria viajar, eu queria fazer outras coisas eu achava um absurdo, na plena segunda-feira, eu tá, assim presa num lugar, sabe? Sem, tipo assim meu, eu preciso fazer tal coisa, eu tenho que pedir permissão sabe? Mas essa não é a minha vida, como assim eu tenho que pedir permissão para sair, para ir na praia, ou para ir no médico, ou para fazer qualquer outra coisa, sabe? Isso é uma coisa que eu sempre achei muito esquisita, tipo, por que que eu só posso ter 30 dias de férias? Por que que eu tenho que ficar a tarde inteira aqui trabalhando e não trabalhar à noite, sabe? É, eu sempre questionei muito isso. É, sabe o que você estava procurando? Meu, eu estava procurando. O que é que eu vou falar que eu vou ter orgulho que eu faço, sabe? O que é que faz muito sentido para mim? O que é que era a minha dor e que, quando eu vou conseguir quando eu conseguir além dela, eu vou falar, meu, é isso que eu transformei na minha vida e é isso que eu quero de outras pessoas. Então, eu Olha. encontrei isso aí, meu. É, é isso que eu respiro, é isso que eu estudo, é isso que eu faço. É, a minha, o meu universo é cada vez mais isso, sabe? Fala pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Life Hacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas aí que vêm se reinventando para desenhar uma vida onde trabalha prazer. E a convidada de hoje é a Thaís Ehringer, uma querida, vocês vão se apaixonar aí pela história dela. E é legal porque data lá da minha vida passada, quando eu trabalhava na L'Oréal e ela trabalhava na agência Publicis, que atendia as minhas marcas. Então a gente já tinha trocado alguns olhares, mas depois de vários anos, anos, né? depois de dois anos, se não me engano, nos nossos caminhos se reencontraram lá no Mastermind da Craft e resolvi trazê-la aqui para ela contar como que foi essa transição de carreira dela, para ela viver o seu propósito, a sua arte, aquilo que realmente faz seus olhos brilharem, vocês vão ser contagiados pela energia dela aí nessa conversa e ela compartilhou todos os medos, todas as dificuldades que ela enfrentou, principalmente no início, mas que deu muito certo, porque hoje ela vive do seu propósito, aí, ajudando uma galera a se reencontrar a conectar com a sua essência e se lançar aí no mundo digital, nessa nova era que estamos vivendo de uma maneira muito mais sustentável. Então fica com a gente porque foi mais uma gravação ao vivo, com bastante interação. Nas próximas, participe aí, se inscreva no canal, ative as notificações, assine o podcast para você ter a oportunidade também de participar, mandar sua pergunta, conviver com a gente aí nesse bate-papo delicioso ao vivo. Beleza? Então, sem mais delongas, bora pro talk. Galera, bem-vindos a mais uma edição do Life Hack Talks e hoje eu tenho o orgulho e a honra aí de estar com essa querida convidada, Thaís, obrigado pela sua presença. Obrigada a você pelo convite, super feliz de estar aqui, acho que você já sabe, né? mas vou só reforçar que quando eu ainda estava na agência de publicidade, eu via seus vídeos no YouTube, eu pensava, "Nossa, o cara é muito massa, olha a vida é dele, viaja pelo mundo, não sei o que, quero ser assim também. Aí hoje estamos aqui, dois anos depois. Estamos aqui, então, uma honra, super feliz de participar. Nada, vai ser uma delícia, <risos> e eu quero muito ver essa história aí, para você inspirar a galera, para mostrar como é possível mesmo conseguir fazer uma reinvenção dessa. Mas vamos lá, Thaís, sempre começa aqui o bate-papo, perguntando sobre as suas paixões na vida. Ah, minhas paixões? Nossa, muitas. <risos> Mas, é... deixa eu pensar. Quando eu paro para pensar no que, que elas me trazem, o que eu amo mesmo, são coisas que me fazem sentir viva, e coisas que me fazem... É, me sentir grata, sabe? Tudo que me dá gratidão e vida eu amo muito. Então, as minhas principais paixões são o meu trabalho, eu amo meu trabalho, é, kite surfer, amo esporte. Então, assim, esportes são, nossa, eu amo fazer esporte. É muito difícil para mim ficar sem. Agora tá difícil. Eu vejo tá cheio de kite na água porque quando venta a galera vai, mas, né? Não era para ir, então eu não tô indo. Mas eu amo esporte, eu amo meu trabalho, eu amo coisas que me dão energia, sabe? E relacionamentos também, trocar com pessoas, sabe aquelas conversas assim que a gente tá falando e, e agrega tanto, é uma conversa tão rica, que você fica, nossa, meu, gratidão por estar nessa conversa, sabe? Eu amo também trocar com pessoas, conversar com pessoas e viajar. Acho que essas são as coisas, as minhas maiores paixões. Relacionamentos, viajar, meu trabalho e esporte. Muito bom, muito bom. Eu quero saber mais <risos> detalhes aí. Nesses esportes, porque eu sei que são sonhos aí que você tem projetos animais Porra. também, né? Sim. Mas me fala se você cruza com a mãe de uma amiga sua lá da escola e que não te vê há anos e pergunta Thaís, querida, quanto tempo? O que você está fazendo da vida? O que você responde para tia? Nossa, eu estou ajudando pessoas a ocuparem seus lugares no mundo, liderarem suas tribos e venderem online. Porra! É.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 É, é isso que eu respiro, é isso que eu estudo, é isso que eu faço. É, a minha, o meu universo é cada vez mais isso, sabe? Top! Então... Animal. Muito bom. Não, <risos> e dá para sentir lá. Pela, pela sua energia, pelo seu brilho nos olhos. Sempre quando você fala do trabalho, fala do que você faz, dá para sentir que você encontrou mesmo. Porém, nunca foi, não foi sempre assim, né? Me fala é. um pouquinho da sua vida passada, fala um pouquinho como que a gente se conheceu aí pela primeira vez. E fala do dia-a-dia, dia, né? Como é que tava pra, a, o seu sentimento em relação ao trabalho, né? Nossa, é. Assim, eu dei muita sorte porque eu sempre gostei dos meus trabalhos. Eu sempre tive um trabalho que eu, gost, que eu gostava, sabe? Pessoas legais no trabalho e tal. Nunca tive aquela, a história do, do chefe ruim ou de um trabalho ruim e tal. Mas é, eu me sentia numa caixa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 eu tenho que ficar a tarde inteira aqui trabalhando e não trabalhar à noite, sabe? É, eu sempre questionei muito isso e eu nunca gostei muito assim de autoridade. Então no, tra no trabalho a minha a minha questão era essa, principal. Eu me sentia numa caixa e aquilo me deixava nervosa. E <risos> é real, gente. Assim, tipo, por um tempo não, mas depois comecei a, sentir, a me sentir nervosa porque eu, eu me sentia presa e eu não queria alguém tipo falando o que eu podia e não podia fazer então o que eu lembro de sentir mais nessa época era isso e aí eu criei um plano pra sair da caixa e aí o nome era Out of the Box e aí eu criei um trelo, aí ficava eu na agência de publicidade mas assim, gente, a minha agência era maravilhosa, meu chefe era maravilhoso sou melhor, meu, um dos meus melhores amigos até hoje eu chorava de emoção no trabalho, de, de, porque eu amo filmagem inclusive tenho planos para trazer é, produção, audiovisual, etc, pras minhas coisas mas eu chorava de emoção nas gravações trabalhava com só artista global, Bruna Marquezine, Giovanna Antonelli eu fazia filmes comerciais, né, da L'Oréal, E era incrível, era incrível. Mas eu, o, o dia a dia no trabalho, eu me sentia assim, é, presa. E aí, é isso, isso eu não, não gostava. Então, não, aí notou. foi isso. Aí eu criei o plano pra sair da, da caixa. E <risos> saí. Muito bom, cara. E, e é muito publicitário, né? Porque, deixa eu pensar no nome do é. plano de reinvenção, então pensei numa big idea, out of the box plan, aí criei um trelo, comecei, é muito bom, excelente, é, mas, mas é, é legal porque mostra como que você é, consegue conectar sua essência, seus dons, seus talentos em tudo que você faz, desde o no plano de reinvenção até a entrega mesmo que você faz no final do dia para sua galera agora. Agora, deixa eu te perguntar, nesse momento aí, onde você sentiu a dor de se sentir presa, né, de você, é, talvez com um dos seus principais valores, que é a liberdade, estar tá ali sendo comprometido, porque você dependia da aprovação ou não de um patrão, né, talvez tivesse tenha tido isso em outros momentos da sua vida com outros peixes, que eu brinco que tem seis grandes peixes que vão nos aprisionando, que são os nossos pais, apesar que sua mãe, ela é, ela é diferenciada é... também, né, ela é outra vaga. é Mara. É, a gente tem os patrões, a gente tem né, os professores, os políticos, publicitários e os padres, né, que acabam dizendo, né, nos guiando, nos impondo as verdades, o que, que é certo, o que, que é errado. Eu queria saber se essa, essa, sua, vo, essa sua vocação para a liberdade, para começar a assumir mais os seus projetos de maneira verdadeira, porque todo mundo talvez que não te conheça acha que você tem 17 anos, mas não é verdade, você tem um pouquinho mais de experiência do que isso, então foi ali mais próximo, né? entre os 25 e 30 que rolou esse questionamento, se eu não me engano, né? Foi mais ou menos por aí. É, teve Teve alguma coisa, alguma memória sua na infância que você lembra que... que você imagina que teve impacto nas suas decisões, nessas né, agora mais alinhadas com o seu propósito, com a sua essência? Cara, na infância... Uh, na infância que eu me lembro, eu acho que não. Mas eu, o que eu faço hoje de ajudar as pessoas a entrarem no digital, porque o meu trabalho é, é, é tem, tem muitas coisas envolvidas no meu trabalho, né, mas eu lanço pessoas, eu trabalho com lançamentos de marketing com, de pessoas no digital e também tem o meu, né, e aí o meu, o que, me, o que me fez o meu nascer, o que fez o meu nascer é que eu via, na né, época eu estava na agência, os creators viajando o mundo. ah Lá de mundo. Aí eles fazem, tipo, várias, várias fotos incríveis, vários vídeos incríveis e fazem filmagem em hotéis maravilhosa. eu falava, meu, eu quero essa vida. Você é videomaker, você é creator, você é isso aí. Só que eles não ensinavam ninguém a fazer isso. Aí eu ficava indignada. Eu, gente, como assim eles fazem esses vídeos? Eles fazem isso tudo. Aí mostra lá eles pulando de paraquedas, fazendo um de coisa foda, mas não ensina. Só comercial, a só, só a GoPro. É. Comercial da GoPro. Aí, assim, o, o que me levou, o que eu sinto que me, que me impulsionou, assim, muito, eu não me lembro da infância, mas foi essa indignação, assim, de que, meu, eles chegaram lá e eles não ensinam ninguém a chegar lá. E eu tô aqui querendo sair. Assim, óbvio que eles não têm obrigação de ensinar nada a ninguém, mas eu ficava indignada porque eu queria aprender. E aí eu me virei, tipo, aprendi sozinha. E aí eu falei, quando eu chegar lá, porque eu também vou, aí eu vou ensinar as outras pessoas a fazerem isso também. Então, Olha. é, aí, eu, aí tem o meu curso que eu ensino. Isso ah, é muito isso legal não Desculpa. porque não, não foi mal com uhum. um isso é muito legal porque você foi descobrindo aos poucos ao longo das experiências de trabalho uma causa, uma coisa que te indignava né? você falou Sim. essas palavras e nada melhor né, no eu uso muito o Ikigai para ajudar as pessoas a terem um pouco mais de clareza desse norte de um trabalho como o que você encontrou que envolve o que você ama fazer, o que você faz bem, com o que o mundo precisa ou seja uma causa, algo que te incomoda muito forte no mundo, e um modelo de negócio, como que você pode ser remunerado por isso para encontrar essa interseção entre todos os elementos. E eu acho que ter clareza dessa causa, dessa coisa que te, pô, a revolta, é um bom caminho para você explorar né? algo que, que vai ser sustentável que vai te levar mais além do que apenas garantir a grana no final do mês para pagar Sim. a para pagar as contas, né? Sim, total. E... Quando, o, que eu, o que eu tô lembrando aqui também, de quando eu era mais nova, é que eu sempre quis viajar o mundo, assim, muito, sempre. Liberdade pra mim sempre foi muito forte, cara. Eu ia dormir, aí eu ficava olhando, eu lembro que eu ficava olhando na janela e pensando eu nas Ilhas Maldivas, quando seria eu passando férias nas Ilhas Maldivas, sempre. Ilhas Maldivas, <risos> tipo, meu sonho. <risos> aí eu ficava olhando na janela, tipo, na escola, assim, o cara, ficou vou Ilhas Maldivas. Aí eu fazia conta, eu acho que tem uns 20 mil reais, aí eu pensava, tá, salário de estagiário na agência, eu, tipo, eu tenho que trabalhar muito. <risos> <risos> Mas eu sempre tive isso de, de viagem, assim. E meus pais, é, que geralmente, às vezes, os pais, quando eles não autorinam, não, não, quando eles te incriminam, a pessoa cresce revoltada com aquilo pra fazer aquilo acontecer, né? Mas até que isso não aconteceu, meus pais são bem de boa, assim. É, top, muito hum. foda e dentro de viagens aí uma grande paixão que imagino que muita gente que opta pelos negócios online pelo marketing digital tem hum. valores da liberdade muito fortes tem valores da exploração são curiosos, querem viajar o mundo tem o fenômeno aí né, do nomadismo digital muito forte também é, quais são os três lugares que você já visitou que você tem muito orgulho e você acha que são hum. lugares muito especiais que você quer voltar várias vezes Aí primeiro Cape Town. Nossa, meu. Cara, Cape Town tem uma energia surreal. Eu não imaginava, não esperava. Amei, amei. E foi meu primeiro valês internacional, meu valês de kite, né? E eu, eu tive um namorado que é atleta de windsurf E ele viaja o mundo, porque ele é atleta, né? Então ele viaja o mundo competindo. E aí foi inclusive isso que me deu essa indignação, de que, meu, eu, eu amava o meu trabalho não tinha defeitos. Meu trabalho era perfeito sem defeitos até ele aparecer. Porque aí, eu, eu comecei a ver que ele viajava o mundo e eu tava todo dia no mesmo lugar, sabe? Porque até então não me incomodava estar todo dia no mesmo lugar, porque a minha realidade, todos os meus amigos, todo mundo tava todo dia no mesmo lugar, cada um na sua agência, cada um na sua empresa, então, essa era a vida, né? Só que aí quando ele chegou, aí eu vi, gente, outra vida possível. Aí eu todo dia tô eu ali, e um dia ele tá ele em Portugal, outro dia tá aí na Itália, outro dia tá aí na Espanha, e me mandando foto. Aí eu assim... Eu ah, tipo, não, não quero mais ficar aqui. Aí, eu não quero mais ficar aqui. Eu não quero mais namorar esse filho da puta que fica me mandando sua foto de paraíso e eu, eu não, aqui mas no era computador. De novo, que era claro. Aí eu, aí eu comecei a perguntar tudo isso, mas voltando na, na viagem é porque essa de Cape Town foi muito especial para mim porque eu pensava, cara, eu vou fazer esse, eu vou criar esse trabalho. Você não é digital porque eu descobri os nomes digitais. Eu falei, quer saber? Eu falei, ah, depois a gente acabou terminando e tal, né, porque ele mora, na... imagina, ele é pra você, eu sou daqui. Eu trabalhava, não tinha férias, não tinha, não, não tinha como, enfim, a gente terminou. E aí é, eu falei, cara, quer saber? Eu vou virar nômade digital, eu vou viajar o mundo, e eu, é... não, na época eu ainda não fazia kite, eu só falava que eu ia viajar o mundo. Mas aí depois de um tempo eu aprendi kite, kite self, porque, cara, é incrível, você, tipo, eu sempre quis aprender a surfar, sempre quis fazer essas coisas, mas nunca tinha ido parar para fazer, sabe? Aí eu fui fazer e eu me apaixonei, faz tá? tanto tipo eu choro de emoção no mar velejando. E aí eu falei: agora eu vou viajar o mundo e vou, vou velejar de parte fora também. Tipo, essa é a realidade que eu quero pra minha vida. Eu acredito muito que, às vezes, as pessoas têm um papel na nossa vida, sabe? Elas aparecem pra mostrar pra gente uma possibilidade, uma coisa que a gente ia gostar muito de fazer. E aí, tipo, eu, eu te o um papel delas e aí elas vão embora e aquilo ele fica pra você. Então, é... aí eu falei, cara, é isso. Aí eu viajei e Cape Town foi a primeira viagem que eu fiz que eu viajei, é... Não, fiz... viajei fora do Brasil. Né? Então, pra mim Foda. foi muito especial. Aí eu fiquei super feliz. Além Foda. de Cape Town, a Califórnia também hum. foi... Era um sonho pra mim, sempre foi um sonho pra Califórnia. Então, foi muito especial a viagem da Califórnia. Eu tive várias crises existenciais lá, então foi muito massa. E outro lugar muito especial também é o Ceará que é um lugar que também é muito especial para mim, porque é por causa do kite. Ah, eu Legal. Acho que todas as minhas viagens são ligadas ao kite. Excelente. E muito bom, você falou uma coisa em relação a, ao seu, seu ex-namorado, a experiência que você teve de... Você tinha uma vida maravilhosa, né? seu trabalho era perfeito, até que ele apareceu e você teve algo para se comparar. E aí você viu que sua vida não era tão boa assim. Então é, esse é o... É o Ponto positivo e negativo ao mesmo tempo da comparação, porque quando você se compara, necessariamente sempre vai ter alguém melhor ou pior que você, uhum. né? quando você busca a comparação externa. Quando você se compara com você né, e busca sempre superar suas metas, tal, a comparação é menos, é menos tóxica nesse sentido. Mas ao mesmo tempo essa comparação te levou a se questionar e levou você a saltos bem diferentes da zona de conforto que você estava antes ali, com essa limitação né, de visão, né, você despertou para uma nova realidade, um novo modelo de trabalho, novas coisas. Então, me fala um pouquinho, né, porque eu sofro isso, eu acho que todo mundo que entra agora no marketing digital ou está buscando criar um negócio online, tem muito essa questão da comparação. Né, uhum. Porque tem muita gente, tem muita gente boa, tem várias fórmulas ou métodos de sucesso, e aí fica essa loucura de você estar tá sempre buscando estar tá mais atualizado, buscando participar da última live, fazer o, o tal tipo de lançamento. E, e às vezes isso pode ser... É, tem o um lado positivo e o um lado negativo, como tudo na vida. Eu queria saber de você. Como você lida hoje com essa questão da comparação né, no marketing digital? Porque eu acho que esses aprendizados podem levar as pessoas, uhum. independente do marketing digital ou não, a comparação com o outro. Né? Como é que você abraça isso na sua Sim. vida? Cara, então, eu sou bem de boa em relação à comparação. Eu, se eu vejo alguém que está fazendo algo que eu gostaria de fazer, como por exemplo foi o caso, esse caso daí, que eu falei, meu, outras possibilidades, outras coisas são possíveis, sabe? Tipo, outra maneira de viver é possível. Eu não preciso ficar aqui. Eu vejo muito no sentido de expansão, sabe? A, a pessoa tá fazendo aquilo, então eu também posso. Nossa, ela tá fazendo aquilo, então eu também posso. Então por que, que eu vou ficar aqui se eu posso fazer aquilo ali também? Eu vejo como uma nova possibilidade para mim, sabe? Porque Legal. se você não vê assim, você vai sem buraca, né? Porque se você for olhar, pra todo mundo do mercado sempre vai ter alguém tendo mais resultado que você, sempre vai ter alguém que sabe mais do seu assunto sobre você, inclusive, é até uma questão da galera que eu dou mentoria, é, ah, mas eu, como que eu vou começar a falar de um assunto se eu sei que tem várias outras pessoas que sabem mais do que eu sobre o assunto, sobre esse assunto. Eu falo, meu, porque preciso de mais pessoas falando sobre esse assunto, primeiro que uma não vai dar conta de resolver o mundo inteiro que precisa saber sobre isso, segundo, você só precisa saber, um, você só precisa, tipo, um passo a mais, um degrau em cima da pessoa que você vai ajudar, você não precisa... Já ter tipo, feito a volta ao mundo para poder ensinar alguém aí do Rio a São Paulo, sabe? É então, é... eu acho que eu vejo muito como assim. Eu vejo muito assim. Tipo, eu posso ajudar as pessoas a terem resultados que eu já tive e a terem resultados de pessoas que eu já ajudei a ter também. Excelente. E, e eu vejo alguém que faz algo diferente de mim, como o meu. Eu posso fazer isso também. O que, que eu faço para conseguir ter esse resultado também? Se é um resultado que eu quero. Porque às vezes, é... se liberdade não fosse algo forte pra mim, vai ver, eu ia ver ele viajando e não ia pegar nada. Eu ia falar, meu, tá ótimo, tô aqui de boas. Mas eu acredito que quando alguém tá fazendo algo que é um valor pra você, que é importante pra você, aquilo te chama atenção. E aí você pode escolher como você prefere ver aquilo, como se assim, emburacar e falar, Ai, mas ele é muito melhor que eu, mas isso, ou tipo, meu, o que eu vou fazer acontecer aqui pra chegar lá também, né? Perfeito. Acho que sempre é. parte do, do autoconhecimento, né? Uma vez que você sabe o que é importante pra você, esses valores, o que, que você realmente quer, fica muito mais fácil de você falar os sims, falar os nãos, você admirar pessoas, você né, modelar pessoas, porque quando você só vive os sims e, e as regras ou o sucesso do outro, os padrões do outro, aí você está sempre devendo, você está sempre correndo atrás da, do próprio rabo e nunca vai chegar em nenhum lugar. Tá. Bom, Thaís, melhor conselho que você já recebeu aí na sua área, até hoje que você lembra? da minha área. Ai, ah, foi do Rodrigo, né? Melhor conselheiro do mundo. <risos> Eva, melhor melhor conselheiro para mim é ele. Melhor conselheiro é minha mãe. É. <risos> Mas foi foi um que ele falou assim. É quanto mais você ajudar as pessoas a alcançarem algo, mais você vai se ajudar a alcançar isso também. Então, quanto mais você ajudar as pessoas a terem dinheiro, mais dinheiro você vai ter. Quanto mais pessoas quanto mais pessoas você ajudar a serem livres e a ocuparem seus lugares no mundo, mais você vai ocupar o seu lugar, sabe? Então, Perfeito. quanto mais você dá, mais você recebe. E até uma das sete leis espirituais, né? Sim, mas bem. ele falou isso pra mim e ficou muito, muito forte. Porque às vezes você fica, nossa, mas será que eu entrego tudo? Será que eu entrego tanto? Será que eu faço isso tudo? sabe tipo, E ele sempre fala, vai, cara, vai, porque quanto mais você faz, mais você recebe. Pensamento de abundância, né? Quando a é. gente leva a vida pela abundância, pelo, pelo amor, é, não tem como dar errado, né? Porque é, é a ação, é a lei básica, né? Da ação-reação. Então, quanto mais bem você compartilha, quanto mais coisa positiva você faz, mais valor você faz, mesmo que você receba umas porradas, tem um porquê e você uhum. vai crescer com aquilo e bola pra frente. Excelente. E qual foi o pior conselho que você já recebeu não. aí? Ou aquele, ou aquele conselho, não é, não é o pior, não vamos falar nomes também, mas assim, <risos> aquele conselho que a galera deve evitar, a galera que tá começando, porque você fala com a galera para é, é, iniciar no digital, a galera dar os primeiros passos, quais são os conselhos que, que muita gente fala aí que a gente tem que ter cuidado para não sair implementando, né? que a gente tem que ignorar? Sim, deixa eu pensar. Conselhos para não se dar, para não dar para as pessoas. Ah, a primeira coisa óbvia, né, é que meu, não, não as coisas não acontecem do dia para para noite, noite, né? Porque a galera entra muito iludida no digital. Então, a primeira coisa é, meu, pé no chão, sabe? Assim, bem-vindo a este mundo, vamos lá as regras. Primeira coisa, antifrágil, né? Tipo, vamos lá as regras básicas para você trabalhar na internet. Então, eu acho que a, a, a, o primeiro conselho seria não ter essa ideia de que é do dia para a noite, de que é fácil, que é rápido. As, as pessoas entram achando que é menos trabalho, sabe? E, ah, é pouca coisa, é rápido, você consegue fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo. Você tem várias ideias, você tem várias paixões, você vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo? Tipo, você vai me beijar o que você ama E você não vai precisar fazer coisas que você não gosta também Essa ideia de que as pessoas vão fazer o que amam E não vai precisar fazer nada que não gosta, Não, tá tipo, é errado falar isso Que você vai fazer o que você ama, e você vai fazer o que você ama, não Você vai ter que fazer um monte de coisa chata também, um monte de coisa que É apertar botão, é... tem que ter paciência Então é, mas... Vai, vai valer a pena demais Só que não é só fazer o que você ama, dinheiro não é do dia para nós que acontece, são várias coisas que você precisa fazer para chegar lá. E também antes de tudo tem que ter a mentalidade para isso, né porque senão não aguenta, não, não dá conta. Acho que você trouxe uns pontos fundamentais, porque acaba que como a barreira de entrada é muito pequena, tem muita ilusão, tem muita uhum. gente desesperada entrando pelos motivos errados, na minha uhum. opinião, né que é o motivo de apenas enriquecer uhum. facilmente. Então já entra cagado, e aí não tem resiliência, né, não é o suficiente para tomar as porradas que qualquer tipo de, de jornada na vida vão trazer, né, e, e aí acabam que desistem é, muito rápido, e entra num ciclo vicioso, uma espiral negativa, né, que... Que aí só, só vai levando mais pro buraco. Então, acho que o que você falou aí faz muito sentido. E o Edu perguntou, acho que está conectado com, com o que a gente acabou de falar. Qual foi aí a sua... Qual dificuldade você teve no seu início? Hum, dificuldade que eu tive no início? De aceitar que eu ia ter que levar isso muito mais a sério do que eu tinha em mente. Hum. Porque eu resisti muito. Eu achava que ia ser muito mais fácil. Eu achava que eu podia ser nômade digital, viajar o mundo e trabalhar ao mesmo tempo. E que ia ser ótimo. E não é. Eu viajei. Eu fui para a Califórnia, fui para o Ceará, fui para Miami, fui para vários lugares. Viajei sozinha, coisa que eu faço de boa. Só que não era assim. Eu tinha que vir à noite trabalhando. Eu estava ganhando o suficiente para viajar, mas não para viajar com conforto. Então eu ficava em hostel e aí a galera fazia festa e eu queria ir para a festa e eu tinha que trabalhar. Eu comia cup noodles à noite, virava à noite trabalhando para poder passear no dia seguinte com as pessoas. Então, é, a minha maior dificuldade no começo foi eu aceitar que não dá para você colher antes de plantar, sabe? Porque, meu, senta a bunda, você vai ter que sentar a bunda na cadeira, você vai ter que, tipo assim, crescer, entendeu? Trabalhar duro, um tempo, colocar sua energia nisso, esquece do lazer, prazer, colher agora, você vai agora, você tem que focar em fazer as coisas darem certo. Aí depois você colhe, mas se você quiser colher antes de plantar... Você só vai é. se decepcionar. É, a ordem é, funciona assim. Bem. Foi mais muito Bom. E me fala, Thaís, quais foram os principais medos que você enfrentou no início que, que se você não tivesse superado, talvez te travassem aí na sua jornada. É, os principais medos. Bem, eu comecei lançando a minha mãe, né? E ali eu não tinha muito medo, porque não era o meu rosto que tava na reta. Então é. Eu fazia, eu, eu era bem tranquila, assim, não, não me lembro de ter medos. Eu, eu comecei a sentir medo mesmo, quando fui colocar meu rosto na, na internet, para falar o que eu acredito. E, então, vou trazer esse momento, tá? Mas, os maiores medos que eu tive foi, meu, será que alguém vai gostar, acreditar no que eu tô falando? Será que vão me achar louca? Será que o que eu falo faz sentido para alguém? Porque, assim, eu defendo que nós... É, o nosso trabalho é uma extensão de, de quem nós somos, né? A gente está caminhando para uma nova era, e nessa nova era não vai ter separação de, ah, essa é a minha casa, essa é a minha família, esse é o meu trabalho, esse é o meu grupo de amigos, e aí em cada lugar eu sou uma pessoa diferente. Não. Todo é. mundo que em cada lugar é uma pessoa diferente, com certeza está levando umas... uns um tapas na cara aí da vida, porque isso não vai mais ser possível, né? Então, a gente está... Eu até depois posso falar mais, não vou prolongar muito nisso para não tomar muito tempo. Mas a gente está saindo de uma, da era de peixe e a era de aquário. E na era de aquário... A gente, nós, teremos, nós estamos sendo convidados porque a gente já tá fazendo essa transição para ocuparmos os nossos lugares e sermos quem nós somos de verdade. A gente não consegue mais é, ficar mentindo, assim, quem mente muito, depois as máscaras, estão começando a cair. Não sei se a galera tá ligada, mas okay. é, não, você não vai conseguir mentir para si mesmo. Tanto que as pessoas estão vendo é, depressão, estão vendo várias questões que antes elas não, não, não, não, não viram sabe? Tipo, o que era depressão antes? Agora as pessoas sabem, nossa, eu me sinto triste, não me sinto realizado que as pessoas estão despertando para isso. Então eu falava, meu, será que a hora que eu falar essas coisas na internet vão, vão achar que eu sou maluca? E eu nunca vi alguém fazendo isso, juntando essa questão da nova era, da espiritualidade, com marketing digital. É, com negócios online. E, e isso é exatamente o que eu acredito. Eu falei, meu, não tem outro caminho, porque isso é o que eu acredito. Eu acredito que nós, nosso trabalho vai ser uma extensão de quem nós somos e do que nós acreditamos. Isso é o que eu acredito, isso é o que eu, é o que eu vou levar para o mundo. E aí eu pensava, só que, né, tipo, se eu me deixarem maluca, aí sim, tipo, vários haters e se si meu, essa menina é pirada, como assim, nova era, que papo é esse? Então, era muito inseguro, assim, você fica inseguro, né, porque você tá criando uma coisa nova. É, você, claro. você, não é que nem você estudou marketing, aí você vai ser RTV na agência que nem eu era, que é um cargo normal. Tipo, porque já é cool, assim, pô, mó legal ser diretor de arte na agência, mó legal RTV, produtora. Então, é, você já vai para lá tranquilona, que você vai ocupar aquele lugar, você estudou para aquilo na, na faculdade. Agora, eu, o que, que eu estudei para estar aqui? Eu estudei as coisas que eu fiz na vida, não tenho um diploma, né? Tá, eu até tenho no caso, porque eu fiz mais, mais. <risos> enfim. É, então, assim, mas não tem, tipo, alguém me autorizando a estar aqui, não tem alguém validando esse lugar, que é o que a gente aprendeu, né? A gente aprendeu a pedir permissão, a gente aprendeu a ser validado pelas outras pessoas, e aqui não tem ninguém para... Na hora que você tá começando, não tem ninguém falando nada. Inclusive, Sim. na hora que começa a falar, é até bom que você tanto os ouvidos, os olhos e tudo. Porque <risos> se você começa a achar que você é o você, fala de você, então te elogiando, a hora que alguém critica, você é, tipo, cai e não volta. Casa cai. É. é. Sem dúvida. Então, não pode. Ah, você não pode colocar a sua validação, você não pode colocar o que você acredita, o que você. O, o que você acredita quem é o que você é, né? O que ah, você não pode colocar. A, não tô achando a palavra. Isso assim, pode posto, depender, né? a, a, a, sua, a, a sua percepção de você mesmo pode depender do outro. Isso, né? exatamente, exatamente, que é uma coisa que várias pessoas fazem. Já a gente falando, ah, eu não, vou, eu não vou fazer post, porque eu tô fazendo, fiz post essa semana inteira e ninguém falou nada. Ninguém me elogiou, eu falei, gata, é. você não está fazendo post para os você está fazendo post pelo seu trabalho. Sem dúvida, como você falou, eu acho que é um grande desafio de quem está começando, porque nós somos seres sociais, nós dependemos da aprovação social, algumas pessoas mais do que outras, mas nós precisamos do, do, do reconhecimento, né? E esse reconhecimento pode ser muito de eu para mim, e aí você depende menos dos outros, mas geralmente as pessoas estão muito ligadas ao reconhecimento dos pais, reconhecimento dos colegas de trabalho, reconhecimento né, da família, enfim, dos... Da audiência e assim por diante, e às vezes para você se adequar ao reconhecimento lei você vai criando várias personalidades mágicas e acaba a essência, acaba a sua autenticidade. Você fica esquizofrênico vivendo vários mundos, né? Sem, sem estar conectado com a, com a sua verdadeira, é, aquilo que te motiva, seu combustível, né? Aí o Felipe hum. perguntou uma coisa que eu acho que para todo mundo que faz essa transição do meio corporativo, né, de uma empresa, de ter feito uma carreira de 5, 10, 20 anos e tal. E aí decide ser um herede, que nem o nosso amigo Marcos aí, uh -huh. né? De ir contra né, as regras, ir contra uh -huh. as imposições, e entrar para um caminho novo, onde você está desenhando, você está pegando um monte de coisa e criando algo único, né? Sem muito benchmark, que é o que todo mundo fala lá na época é. corporativa. Então, como é que foi botar a cara para o mundo e mostrar para as pessoas da vida passada a sua nova versão? Porque a gente falou, você falou muito agora, né, da... É, do, do momento para frente, aí a criação de audiência, as pessoas, mas como é que foi tipo postar no seu primeiro vídeo, sabendo que a galera toda da agência tava lá vendo, ou contar, contar pra galera que você ia fazer novos projetos assim, como é que você lidou né, com, com a vida passada? Cara, foi... É... Foi, foi bem desconfortável, né? Foi, foi, na... foi desconfortável mesmo, assim, eu evitei muito até eu não ter mais como, sabe? Eu, eu, eu tinha, inclusive, a minha conta era minha conta pessoal, então a minha conta hoje profissional era minha conta pessoal, ou seja, todo mundo da agência, da faculdade, do colégio, todo mundo tá ali, então, das viagens, você viaja, você faz vários amigos, na Califórnia tem uns 10 amigos lá, então você vai pra cada lugar, você conhece, aí você fica, meu, o que, é que as pessoas, da... principalmente as mais próximas, né, que trabalhavam comigo, vão pensar? Ainda mais porque eu falo, né, porque eu trabalhava em agência, né, e, e aí eu fico, nossa, o que, é que eles vão pensar? mas é eu comecei muito devagar, eu comecei falando de propósito, eu porque eu não sabia exatamente que eu ia falar sobre isso que eu falo hoje, né, eu tenho essa clareza hoje, mas eu comecei falando de propósito, então não era tão desconfortável porque, ah, vim essa proposta de vida, né, era uma coisa mais legal, mas quer dizer, eu gosto mais do que eu, do que eu falo hoje, mas era uma coisa mais leve, no caso, não legal, mais leve, e, e aí depois a transição foi tranquila também, embora desconfortável. Porque eu comecei a falar de marketing, mas aí tudo bem, porque marketing tinha sido a minha faculdade, então tava tudo certo falar de marketing também. Aí depois o que pegou mesmo foi falar de marketing nova era ao mesmo tempo. Hum. Aí que pra mim pegou, e aí meu, eu só fui a hora que eu é, queimei ponte total, tipo, que era assim, se eu, não, se eu não falasse o que eu acredito, se eu não fizesse o que eu tenho que fazer, eu não ia ter dinheiro pra pagar a conta do mês seguinte, entendeu? <risos> aí eu falei, meu, é agora. Ou eu vou falar isso porque é o que eu acredito e é o que, para mim, sempre que eu pensava, cara, qual é o meu diferencial? Qual é o meu diferencial? Era isso. Só que eu não falava disso. Eu ficava meio que, mais ou menos, assim, falando. Não falava de verdade, que não falou falo hoje. E aí, o que me fez fazer isso foi, foi realmente eu queimar ponte total. Tipo, ou você faz ou você não vai ter dinheiro. Excelente. E aí eu fiz. Mas é assim. Fiz, assim, tipo, assim. Meu Deus! E faz com é, o cu na mão, mas é, é. é engraçado que depois passam os meses, você tem resultado, você tem sucesso. Você, você A melhor forma de você convencer o, o hater ou o crítico é você simplesmente ter sucesso, você ter resultado. Né? As pessoas estavam na dúvida, familiares, colegas, parceiros, é, nada como resultado para mostrar que é possível. E aquelas pessoas que mais te criticavam no início talvez se tornem suas maiores defensoras mas o importante é seguir um passo atrás do outro, porque a persistência, quando você abraça algo que é conectado com a sua propósito, sua missão, sua arte, o nome que for, é, não, não tem como dar errado, né? Vão ter fracassos que fazem parte do caminho, vão ter perrengues, talvez você desvie da sua ideia inicial, mas uma vez que você vai se perguntando sempre tá está fazendo sentido, né? isso daí está conectado com o que é importante para mim, em algum momento vai dar certo, né? Mas você precisa uhum. manter essa resiliência. E aí perguntaram aqui que eu, aí eu tô curioso para saber, eu vou falar um pouquinho, mas queria saber a sua opinião também. Perguntaram como separar o que você gosta, se, se é um hobby ou uma vocação real para seguir uma nova carreira. É, isso é uma pergunta que eu acho que é muito comum quando a gente fala muito de trabalho com o que ame, né? Faço o que gosto, então, naturalmente você vai nas suas paixões e vem um monte de hobby aí. Mas para mim, a diferença é um hobby você vai fazer, você vai conectar o que você ama com o que você faz bem. E aí é um hobby, você pode ter vários e é lindo. Só que se você não ganha dinheiro com isso, ou você não tá ajudando um problema real no mundo com aquilo dali, dificilmente vai ser uma vocação real para você viver disso, ou seja, para você estruturar a sua carreira. Por isso que eu uso o Ikigai, que é a interseção desses quatro elementos. Quem quiser depois manda um direct que eu... Que eu mando um e-book meu que tem tudo detalhado aí para vocês fazerem esses exercícios. Mas, é, para mim, essa sustentabilidade é fundamental para você diferenciar o hobby da carreira do trabalho. E eu sei que você ama de paixão, você falou bastante sobre o kitesurf. Né? Por que, que você decidiu não viver do kitesurf, ou transformar o kitesurf numa carreira e, é, uhum. e ter a carreira que você tem hoje? Fala um pouquinho aí é, à luz dessa pergunta. Aham, uhum. é, então. Eu nunca pensei... É, eu já pensei, na verdade, em trabalhar com marketing de kite, né, o marketing de expedições e via, kite trips, etc. Mas, cara, não é isso que faz o meu coração vibrar. Eu, o que faz meu coração vibrar é belejar, sabe, é enjoy the moment, é tipo assim, eu não mar. Eu não quero que isso me dê trabalho, eu quero que isso seja o meu momento de gratidão, de, de, de meditação, sabe, de silêncio, de paz. Eu não quero que, seja, eu quero que seja um momento de diversão, sabe, de abstrair, Sim. de desligar, e não de trabalho. Embora, eu, é, eu amo o meu trabalho, mas o meu trabalho, tudo bem me dá trabalho, porque me dá muito, muita vontade de fazer, sabe, então, embora claro. o, o outro eu quero só aproveitar, sabe, aqui eu, eu adoro ir em eventos de marketing digital, em eventos de propósito, comprar curso, adoro ser aluna, mas eu também ensinar e eu também lançar lançar outros especialistas, eu amo tipo, eu fico super animada porque eu, eu gosto, eu descobri que eu gosto de adrenalina, de tipo emoção, de estar se tipo, é agora, e agora sabe? Então é isso em tudo é tipo, é o kite, que é um esporte radical, né? é os lançamentos que eu amo fazer de outros especialistas, é o meu trabalho também, que é muita é muita emoção, né? é muito, são muitas pessoas é o meu lançamento, os lançamentos da galera, então eu gosto. descobri que eu gosto de, de adrenalina e eu separo sim desse jeito o kite eu faço para tipo, descansar muito bom é, o hobby é, tem que envolver prazer né acima de tudo o é. trabalho apesar de estar conectado com seu propósito com algo que te dá muito prazer vai ter os momentos de começo são deixa de merda de porra fazer é. coisas burocráticas de fazer coisas que você não escolheria como um hobby mas é. fazem parte para você viver disso daí então muito bom é. Thaís, qual o seu atual medo seu maior medo hoje meu maior medo, nossa, meu maior medo é deixar de fazer as coisas por medo. É não ocupar o meu lugar, sabe? É, é não... Porque assim, eu sou muito querida, muito fofa, né? E eu nossa. quero... <risos> eu gosto de agradar as pessoas, né? E aí, mas sempre que eu, que eu falo um, um sim, quando eu queria falar não, tipo, eu... Eu, sabe, eu não... Na verdade, eu não gosto, mas não é que esse seria meu medo. Acho que, na verdade, o meu maior medo... É não ocupar o meu lugar. É assim, eu sei onde eu quero chegar. Assim, eu sei. Eu sei onde eu quero ir, o que eu quero fazer, onde eu quero chegar. E é, tipo, muito... Ainda tem muita coisa pra eu fazer pra chegar lá. E acho que o meu maior medo é não, é não chegar, sabe? É não, não fazer o que, eu, o que eu sinto que é o que eu tenho que fazer. É por medo de, de alguma coisa, sabe? Porque o medo, né? Ele, às vezes, dá uma seguradas. Para, para ali, sendo sem dúvida. E aonde Ai. você quer chegar? Ai, gente... <risos> eu acabou de mandar aí, meu folhado. Não, que bater. não, meu Ai, gente, aqui é uma coisa você sabendo Outra coisa você não sabe. <risos> você compartilhar <risos> Não, mas fale, fale de maneira genérica, né Assim, um objetivo que... Vamos lá, qual é o grande objetivo que você tem Um grande sonho que você tem aí nos próximos cinco anos? Próximos cinco anos? Tá, eu quero reunir o maior número de líderes possíveis da nova era para ajudar a despertar cada vez mais pessoas para que elas ocupem seus lugares no mundo, e aí para isso eu quero fazer muitas coisas. Eu quero fazer cursos online com muitas pessoas, eu quero fazer eventos presenciais, eu quero fazer séries é, de entrevistas também com pessoas que eu considero fora Tipo, os líderes da nova era que eu considero as pessoas mais fodas que tem. Quem são? Eu quero ter tipo um programa entrevistando essas pessoas. Então é trazer essa consciência, tipo assim, gente, vamos acordar. Olha só. Você não precisa ser um boneco lá que, tipo, aprendeu que tem que fazer isso, aí você faz. Não, você pode criar a realidade que você deseja pra você. Vou te mostrar. Aí eu vou lá e entrevisto a galera, os líderes da novela, que eu considero, tipo, foda. Aí eu mostro, tá vendo? Olha só como é possível. E, tipo assim, a pessoa começou do zero. Ela não brotou lá, tipo, sabe? Inclusive, tínhamos, tínhamos uma dessas líderes que eu super admiro, que é a Gabi Staff. Ela tava aqui, não sei se ainda tá, mas ela mandou Legal. um dia Ela é uma dessas pessoas que eu considero que, meu... Viveu uma transformação na vida de um processo de despertar, né? E que hoje ocupa o lugar dela lindamente no mundo, assim como você, não é mesmo? Super reinventando a sua vida reinventando a vida de várias outras pessoas. Então, é, eu quero que esse trabalho cresça muito, porque eu acredito que a gente precisa de mais exemplos, sabe? A gente precisa de... Mais líderes, novos, novos líderes, na verdade, porque tá cheio de líder louco por aí, né? Então, é, pode ser que ache que eu sou uma líder louca também, não é, eu O que seria que... da nossa vida sem os loucos, né? É... Sem dúvida. O, acredito... o Thiago Jorge perguntou, quem são esses líderes? Fala mais alguns nomes aí que você os considera líderes? esses líderes. Então, cara, são pessoas que foram, foram contra o status quo, são pessoas que questionam o sistema, são pessoas que, total, né? tipo, pessoas que falam, meu, olha só, a matrix é essa, você vai viver aqui dentro ou você vai criar a sua realidade? Embora existam várias outras matrizes, né, tipo do marketing e tal, você sai de uma e entra outra, será? Tipo, fica aí a pergunta. Mas, é, você sempre pode ver a, a matrix de fora e pensar, meu, eu quero fazer parte disso, tá consciente, ali então são pessoas que, entenderam isso e foram contra o óbvio, né? o óbvio tipo, da sociedade, né? foram contra o que, os padrões e agora é, elas questionam o mundo e elas fazem a vida delas, elas constroem a realidade que elas acreditam, elas não ficam Perfeito. deixando o medo guiarem a vida delas porque o medo está no, no, no consciente coletivo, então você vai deixar o, o que está no consciente coletivo te dominar o que as pessoas na sociedade falam você vai contra isso e você vai viver a realidade que você deseja, que você acredita? Então, esses pra mim são os líderes da nova era, são pessoas que foram contra o status quo e criaram a realidade que elas acreditam a partir de quem elas são, a partir da verdade delas, né. E hoje, elas têm as tribos delas, elas têm os movimentos delas, que vão muito mais além de um negócio online. Tipo, não é só o um lançamento, não é só um negócio online. Para que que eu vou fazer um negócio online se eu posso criar movimento e ajudar a libertar as pessoas e a questionarem o que acontece na vida delas e nos relacionamentos e em tudo, sabe. Então, é... esses são os líderes da nova era pra mim. <risos> excelente muito bom. Depois, se vierem os nomes aí, vai pensando, você fala alguns ah, nomes eu que, que o Thiago... deixa eu falar. Ó, é Steve Jobs, por exemplo, é, lá nos Estados Unidos tem várias pessoas, né? O Brandon Bouchard, a Oprah, a... o Tony Robbins, tipo, a Gabi... A outra, aí, meu, tem várias pessoas gigantes, né? E tem as pessoas... É, todo, eu acho que todos nós somos grandes, sabe? Na real, eu não gosto dessa comparação de que as pessoas, outras são gigantes e outras não. Mas, enfim, são essas pessoas que viveram transformações e ajudam outras a viverem também. Então, é, tem também a Gabi Staff que estava aqui, tem a Marcinha Belo, que é tipo uma menina assim, as duas, são maravilhosas e ocupam lindamente os lugares delas no mundo, são super doces e queridas e não tem uma linguagem tipo pé na porta, sabe, que às vezes as pessoas acham que tem que ser pé na porta para fazer sucesso na internet ou qualquer coisa, tipo, não precisa, elas são tipo amor em pessoa e que mais? Ah, tem muitas pessoas. Já, já era só pra tangibilizar um pouquinho, tá ótimo. Tem, tem o Brandon. Ah, não, o Brandon já falei. Só mais um também, ó. Sam Colder, que é um filmmaker foda. E porque não é só a galera da, do autoconhecimento, espiritualidade. São também fotógrafos, engenheiros, empresários, é, são de todos os hubs, né? Então, change makers, né? É, change makers, total. E tem também, eu tenho, eu tenho uma lista com o nome deles na, na minha parede. Legal. <risos> a, a louca, né? É, a Gabi Bernstein, ou Bernstein, não sei como pronuncia também. A Brené Brown, é, Sam Colder. Ah, e tem um fotógrafo também, que é Chris Burkart Cara, a história hum. desse cara, procurem, não sei, você já viu o TED Talk desse cara? Chris Burkart é um fotógrafo? Acho que não. Nossa, veja, você vai, você vai pirar. É demais. Okay. É muito bom é muita gente inspiradora no mundo né e acho que é, é, é um é um objetivo bem próximo do lifehacker talks que são pessoas inspiradoras que fizeram caminhos dessa pegada e eu tento trazer pessoas que a gente consiga se identificar rapidamente e ver que é possível né para mostrar que você não precisa chegar ao nível de Steve Jobs que realmente é um gênio né? e conseguiu impactar é. milhares de pessoas e é um grande ícone mas você também pode, dentro do seu universo, ter um impacto incrível, nem né? que seja uma pessoa e né? você já conseguir mudar uma vida. Isso é muito, muito, muito Exato. significativo. Exato. Tem uma frase que fala, você não precisa de uma audiência grande para fazer grandes mudanças. Você só precisa Perfeito. fazer uma grande mudança na vida de alguém. Excelente. Muito bom. Essa daí, bom, já, já era quase. Eu te pergunto: no final tem uma frase que eu peço, essa daí já cairia perfeitamente. Mas vamos lá, para essa parte final tem mais duas perguntas. O que que é a verdadeira riqueza para você? A verdadeira riqueza para mim é saber ser grato. Porque não adianta nada você ter todas as riquezas do mundo se você não souber ser grato, conhecer o que você tem e agradecer. Nem que seja, tipo, a luz da sua casa, sabe? então é para mim para maior riqueza é você saber ser grato pelas coisas que você tem excelente e o que que é liberdade para você liberdade ah é ser livre para ser quem eu sou e viver o que eu acredito muito bom Querida, foi uma delícia esse bate papo, uma galera falando melhor live da quarentena, tal, muito, muito Ai, querida não. a galera que apareceu aí. Me fala como que as pessoas podem entrar em contato com você, é no Instagram, você tem outras plataformas, qual a melhor forma da galera de te seguir? Ah, eu acho que é o meu Instagram mesmo, que é onde eu mais apareço, onde eu mais estou presente, que é esse aqui, Heringer. Perfeito, querida, <risos> muito obrigado E para finalizar, uma frase aí para você botar no outdoor, na lua Inspirar todas as pessoas, todos os dias Qual seria ela? Ah, já sei é... Se amanhã você acordar só com o que você agradeceu hoje Com que você acordaria? Porra, é uma... excelente Gosto muito, muito dessa linda. frase <risos> Muito bom Mas Altair, muito obrigado de novo obrigado Foi incrível E bora continuar mudando esse mundo aí co-criando, influenciando esse, essa nova era maravilhosa. Sim, temos muito trabalho pela frente, eu e você. <risos> Obrigada pelo convite. Querida, obrigado. Valeu, <risos> valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau. E aí, galera, curtiram o bate-papo com a Thaís? Muito bom, né? A energia dela é contagiante, é uma pessoa que tem um brilho próprio e, sem dúvida, pode ter te inspirado aí para seguir em frente com o seu projeto, não travar pelo medo, né? É uma jornada linda, mas com também vários desafios, não se iluda, né? não acha que Vai ser só um mar cor de rosa, mas se você seguir em frente, com certeza vai ter uma vida aí muito mais alinhada com aquilo que é importante para você. E se você gosta de outras histórias como essa, dá uma olhada aí no podcast, porque eu venho entrevistando vários life hackers que vêm contando suas histórias de reinvenção, compartilhando erros, acertos e te dando várias dicas práticas para você implementar hoje na sua vida, beleza? E se eu puder te ajudar, dá uma olhada aí na descrição do vídeo, porque tem vários formatos de transformação para te ajudar nessa jornada aí, e compartilha esse vídeo com a galera, bora gerar valor, manda isso aí nos grupos do WhatsApp, porque assim você vai conseguir inspirar outras pessoas também, beleza? Até a próxima!